Que é o Daniel Evangelista e hoje eu estou aqui no Milionário Mind. É, eu gostaria de passar para vocês algumas das coisas que nós estamos aprendendo aqui. Está sendo é um dia muito bom onde nós estamos quebrando muitas crenças limitantes. É, uma das sacadas que o organizador do evento passou e que eu gostei muito é que faz com que muitas pessoas se tornem milionárias. É basicamente o um pensamento focado em pessoas. Se você está trabalhando, se você trabalha só pelo dinheiro, é muito provável que você não gere riqueza, é muito provável que você é, não se torne um milionário, que você não tenha dinheiro suficiente para ter liberdade financeira. Agora, se você trabalha focado em pessoas, se a sua preocupação no seu trabalho está em fazer com que as pessoas sejam mais felizes e resolver os problemas das pessoas, as chances são que você se torne uma pessoa muito bem sucedida financeiramente, que você tenha liberdade financeira e que você também alcança o seu primeiro milhão. Eu estou compartilhando isso com você, porque muitas das vezes quando a gente pensa é, no trabalho de afiliado, internet marketing, a gente pensa no valor da comissão que uma venda gera pra gente, né? mas se você parar pra pensar o quantas pessoas você está impactando, quantas pessoas você pode impactar, o, o valor que você vai conseguir baseado nesse número de conversões, nesse número de problemas que você está resolvendo, vai ser muito maior. Então, pense na comissão que você pode ter, mas pense principalmente em quantas pessoas você quer transformar. Quantas pessoas você quer transformar esse mês? Escreve no papel, né, coloca como uma meta, ah, eu quero transformar 100 pessoas, eu quero ajudar 200 pessoas. E depois que você alcançar esse número de 200 pessoas, veja o quanto isso vai gerar de renda para você. Então não se trata de quantas vendas você realiza, se trata do alcance que você tem em transformar o maior número de pessoas possíveis. Então, essa é a sacada que eu deixo para você desse evento que a gente está participando. É, vou continuar prestando atenção em mais dicas e mais informações de qualidade e nós vamos continuar gravando mais vídeos. Então, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Um abraço!